e aí nós entramos em crise, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, num salmo de um cara que ficou em crise, porque ele entendia dessa forma, ele sabia que Deus tinha promessas incomparáveis para ele, ele sabia que Deus o sustentava nas suas mãos, ele sabia que Deus era poderoso, mas ele não estava dando, não vendo nada daquilo naquele momento na vida dele, e aí ele entrou em crise, é o Salmo de número 73, você pode se assentar, mas eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse Salmo, o Salmo de número 73 fala de um cara músico, de uma família de levitas, que adorava ao Senhor, que cantava músicas belas, como nós ouvimos aqui nesta noite, mas que num determinado momento entrou em crise, porque tudo aquilo que ele cantava, ele não via acontecer. E talvez você está nesse momento na tua vida, nós estamos chegando aí ao final de mais um ano, 2018, Talvez você fala, pastor esse ano foi horrível para mim, deu tudo errado. Talvez você está contando os dias apressados para que esse ano termine logo. Eu quero também, mas é porque eu quero descansar, eu estou muito cansado. Não é por causa do ano não, o ano para mim está muito bom. Mas talvez seja um outro caso seu. E talvez você esteja como Azaf. Azaf estava em crise. E o que levou a Zafi à crise? É isso que eu queria ver com você nesta noite. Rapidamente, o culto hoje é um culto cantado. Né? É, durante a semana nós tivemos aí o dia dos músicos, né? então já, já tinha deixado uma palavra com os músicos de nossa igreja, que Deus abençoe os irmãos grandemente. É o mês da música na nossa denominação, denominação Batista. Né? Então os músicos aí comemoram essa semana e hoje, então, o culto cantado é também alusivo a isso, né? Aos nossos irmãos que se dedicam aí a essa área da igreja. Então, que Deus abençoe grandemente aí os irmãos. Estamos nos estudos sobre música às quarta-feiras com o maestro Ney Costa, termina na próxima quarta-feira. E a Zaf também era música, assim como alguns dos irmãos que estão aqui. Mas a Zaf também teve crises e o que levou a crise de Azaf, e talvez seja o motivo da sua crise, a gente precisa entender irmãos, que os sentimentos que nós temos, né, eles vêm dos sentidos, ou seja, visão, olfato, paladar, vem de fatores externos, que são captados pelos sentidos, e vêm de fatores internos também, os sentimentos, eles fazem parte de um segundo grupo, o primeiro grupo, que são as emoções, elas são primárias, são inatas dentro de cada um de nós, o sentimento é uma resposta à emoção, por que, que a gente gosta de cantar? Porque a, a música traz emoção para a gente, nos relembra bons momentos, e aí então a gente canta, louva, levanta a mão e tem uma série de coisas, é a manifestação ou a expressão da emoção que estamos sentindo. Por que choramos? A mesma coisa. O choro, as lágrimas são a expressão, a materialização das nossas emoções. Os sentimentos de frustração, de tristeza, de mágoa, são secundários, são respostas às emoções. E elas advêm, então, muitas vezes de fatores externos. E um dos grandes fatores externos que nós temos de captar e dar respostas emocionais é a visão. E se você olhar o texto bíblico, foi justamente isso que fez Azaf entrar em crise. Talvez seja também a seu motivo de crise. Veja aí os versos de 1 a 3. Certamente Deus é bom para Israel... Para os que têm coração puro. asaf não tinha dúvida disso, não tinha, ele diz: olha, Deus é bom, Deus cuida daqueles que têm coração puro, Deus abençoa, Deus sustenta. Não havia problema na teologia de Azaf, a teologia de Azaf estava corretíssima. Ele conhecia o Deus de Israel, ele sabia quem era Deus. Ele sabia que servia a um Deus justo, mas mesmo tendo essa teologia tão firme, tão embasada, ele entra em crise. E é interessante isso, porque não basta só ter teologia, é importante também como nós alimentamos ou disciplinamos essa teologia. Você pode ter muito conhecimento bíblico, isso não fazer diferença alguma no momento da tentação. Porque depende de como você disciplina isso. Conhecer bíblia por conhecer o diabo conhece mais do que todos nós juntos aqui. E nem por causa disso deixou de ser diabo. Por quê? Porque nós somos dotados de emoções. E uma das coisas que o ser humano tem muita dificuldade é justamente o quê? Disciplinar as suas emoções. Pessoas muito boas, caíram na fé, não por falta de teologia, mas por falta de disciplinar as emoções. E isso é chamado de inteligência emocional, quando você consegue disciplinar as suas emoções. Azaf tinha uma boa teologia, conhecia o Deus que servia e qual era a relação desse Deus com Israel, bem parecido conosco aqui. Nós acabamos de cantar, que tens promessas incomparáveis. A gente sabe quem é Deus, mas talvez você esteja em crise aqui esta noite. Por quê? E aí começa a ser explicado no verso 2: Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os ah, vi prosperar, apesar de sua perversidade. Asaf estava olhando, não para o Deus das promessas, mas para as pessoas que estavam ao seu redor. Talvez você está dizendo, pastor 2018 foi um ano muito ruim, você pode numerar um monte de coisas ruins que aconteceram neste ano na tua vida. Entenda bem, eu não estou dizendo que elas não existiram, eu não estou dizendo que não é verdade, talvez o teu foco é que esteja errado... Azaf sabia do Deus que servia, sabia da relação desse Deus com ele, com o seu povo, mas naquele momento específico, Azaf olhou não para Deus, Azaf olhou para as pessoas que na sua ótica prosperavam, mesmo sem servirem a Deus, isso é um dos grandes problemas nossos, nós temos a tendência de desviar os nossos olhos, Agora há pouco o Alex leu o texto do Salmo 121, que eu gosto bastante, quando o salmista diz, eleva meus olhos para os montes, e ele mesmo responde, de onde me virá o socorro? E ele fala, o meu socorro vem do Senhor, ou seja, o salmista está dizendo, eu olho para os montes, mas não estão nos montes a minha resposta, porque os montes eram local de adoração de outras divindades, e eles falam, não é lá que eu vou encontrar a solução para a minha vida, a solução para a minha vida vem do Senhor muitas vezes nós estamos olhando para um montão de outras coisas, e isso está nos trazendo frustração, trazendo tristeza, está nos mágoa, pasme, está nos trazendo murmuração. Uma das coisas irmãos, que Deus mais detesta, é murmuração, porque a murmuração nada mais é do que um expressar de desconfiança naquilo que Deus está fazendo e pode fazer, independente que você ou eu esteja vendo, quando nós murmuramos, nós estamos dizendo, Deus não confiamos nas tuas promessas, cantamos aqui, e é muito bom, mas talvez você vai voltar para casa agora, e assim que você abrir a porta da sua casa, os seus problemas estão ali, aquele armário está quebrado e você não está com dinheiro para consertar, talvez na sua dispensa não tenha os alimentos que você gostaria que tivesse, talvez amanhã de manhã você não tenha um emprego para ir buscar, e isso então faz com que nós focamos os nossos olhos, e muitas das vezes murmuramos, e, e é, Azaf fez a mesma coisa, Azaf desviou os olhos de Deus, mesmo tendo uma teologia muito firme, porque naquele momento, ele estava olhando para aqueles que prosperavam, na sua ótica, na sua percepção, Deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre o que você vê é verdade, existe aí o mito da grama mais verde, né? parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, é muito mais bonitinho, só que depois tu descobre que a grama dele era artificial, era de plástico, que você estava vendo de longe, uma das coisas que está deixando as pessoas em crise, doente, é o mundo virtual, o que tem de pessoas adoecendo porque olham para o Facebook as fotos dos outros bonitas e parece que ninguém tem problema. E você olha para a sua vida e fala, cara eu sou um miserável. Eu respeito a sua dor, você está maximizando a sua dor, como fosse única, talvez você diz, ah pastor, mas se eu sabia que nesse ano eu tive um monte de dificuldade, se eu sabia que eu estou desempregado, que eu estou, tô... tá eu quero dizer uma coisa para você, Algum dia deste ano que você está desempregado, você deixou de comer? Você passou fome? Se isso não aconteceu, é porque Deus cuidou de você. Entenda bem, Deus cuida de cada um de nós. Provavelmente quando você chorou, Deus colocou alguém para falar com você, através de uma música, ou talvez de alguém ligou, é Deus cuidando da gente. Deus no deserto sustentou uma multidão, sem ter padaria, sem ter açougue, sem ter nada. Aquele povo não plantava... Aquele povo não tinha condições de estar ali com os seus animais, mas Deus providenciou, porque Deus faz jus e é fiel à Sua palavra. Mas às vezes nós olhamos só a dificuldade. Talvez você fale, é pastor, mas eu eu estava numa empresa e tinha um bom plano de saúde, agora eu não tem plano de saúde nenhum. No sábado à noite, para dar uma palestra para a gente, lá em Rio Bonito, e ele ia dar a palestra e ia voltar para o Rio de Janeiro, porque ele estava com a sua filha internada. E ele cumpriu lá o seu compromisso da palestra, mas ele disse na palestra o seguinte: ele estava no Espírito Santo, foi pregar lá com a família, e de repente a filha passou muito mal, uma filha adolescente, ainda entrando na adolescência com 12 anos, passou muito mal e teve uma crise, e não tinha na cidade condições alguma, e ela precisou ser removida de helicóptero para o Rio de Janeiro, para que aqui pudesse ficar internado no hospital. Ele disse o seguinte, irmãos, eu louvo a Deus, porque eu tenho condições de ter um bom plano de saúde que proporcionou isso, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, com plano de saúde ou sem plano de saúde, eu sabia que a minha filha estava nas mãos do Senhor, porque quem cuida da minha família não é a empresa A ou a empresa B, é o Deus que me chamou para a obra missionária. Por isso ele estava lá naquele dia pregando. A filha estava internada no hospital sob os cuidados já aqui no Rio de Janeiro, de equipes mais tecnicamente preparadas. Mas ele tinha certeza de uma coisa, ele falou assim, quem cuida é Deus. Essa a certeza, que Asaf retoma. E ele retoma isso quando o foco dele muda. Olha o que diz o verso de número 17: Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino dele. Agora Asaf volta de novo o seu olhar para Deus. Já não está mais olhando para aquilo que ele achava de prosperidade dos ímpios, agora ele está olhando para o Deus que o sustentou, para o Deus que o cuidava dele, talvez você está falando, pastor esse não está ruim, tem que acabar e está, o que, que você está olhando? Qual tem sido o teu foco? Talvez o teu foco está sendo nas dificuldades, está sendo nas lutas, mas você não está vendo que Deus está cuidando de você, você não está vendo que há há... Despeito do que você julga ter perdido Deus não deixou de ser Deus na tua vida Você vai sair daqui Você vai ir para uma casa Vai deitar numa cama Você sabia que tem um montão de gente Que não tem cama Que não tem casa Que não tem lugar para ficar Que está saindo Do seu país Corrido Porque não tem como sustentar a sua família que estão morrendo em travessias de barcos, que estão caminhando há dias, porque não tem mais uma pátria, não tem um lugar onde deitar, que muitas vezes são levados por situações para outros países, e precisam começar do zero, com nenhum de nós aconteceu isso aqui esse ano, por mais difícil que seja a sua situação, sabe o que é isso? É Deus cuidando da gente, é Deus dizendo para você o seguinte, olha, não importa onde você está, eu quero cuidar de você, por isso que Deus detesta murmuração, porque quando murmuramos irmãos, estamos dizendo, Deus tu tens sido injusto e infiel para comigo, e Deus nunca é infiel, Diz a palavra que mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel, o que Deus propôs para você, ele não mudou e não vai mudar jamais. Mas muitas vezes a gente entra em crise como Azaf, porque o nosso foco muda. E Azaf entendeu isso quando ele entra no santuário, quando ele olha de novo para Deus e o verso de número 21 ele fala, percebi então que o meu coração se amargurou, e que eu estava despedaçado por dentro, fui tolo e ignorante, até os olhos devo ter parecido um animal irracional, ele entende isso, que ele fala, Deus quando eu olhei para o lado errado, eu fui tolo, eu fui ignorante, eu fui semelhante a um animal irracional, isso trouxe amargura, tristeza, frustração ao meu coração, tenda bem, ele estava olhando para o lado errado, ele deixou de olhar para aquilo que Deus faz, para o sustento, para o cuidado de Deus, e começou a olhar para as coisas negativas, se nós olharmos irmãos, sempre tem muita coisa negativa, e nós temos a tendência, de focar em coisas negativas, a nossa velha natureza nos puxa sempre para isso, Os irmãos lembram bem o povo na travessia do deserto, quando falta mantimento, aquele povo chega para Moisés e fala, era melhor a gente ter morrido lá como escravo, estava melhor, a gente chega ao ponto de achar que a escravidão do mundo era melhor que a liberdade em Cristo Jesus. De poder agora contar com cuidado um zelo de Deus que nos ama independente da situação. Nós achamos que por causa da dificuldade o mundo era melhor. Azaf também pensou nisso, o povo de Israel na travessia também pensou nisso mas aí quando ele muda o foco de novo, ele olha para Deus e ele fala, eu fui tolo e pensar desse jeito. E ele termina esse salmo, um salmo de desabafo, mas também um salmo de revelações pessoais, ele termina dizendo no verso 28, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Razafe chega à compreensão irmãos, que tem muita coisa para agradecer a Deus. Nós estamos chegando ao final desse ano aí, né? o mês de dezembro, assim, a gente sempre tira as quarta-feiras para ser momentos de agradecimento, de testemunho e eu sempre incentivo os irmãos a fazer isso, porque as quarta-feiras estamos sempre aqui em oração, né, e em pedidos, mas as quarta-feiras de dezembro eu incentivo os irmãos a virem, mas sim trazer o seu testemunho, porque a gente precisa aprender a agradecer a Deus, a olhar e dizer, Deus obrigado, apesar de não ter saúde na nossa cidade, no nosso estado, ou apesar de eu não ter um plano de saúde, eu não tive necessidade de ficar internado, apesar de estarmos numa cidade violenta, eu não tive nenhum problema de ter sido atingido por bala perdida ou qualquer uma outra coisa, apesar de estar morando num bairro com as suas complicações eu ainda tenho o direito de ir e vir, nas dificuldades sim mas eu ainda posso, e é isso que a gente tem que aprender, a agradecer a Deus, mas muitas das vezes, a gente olhamos só para dificuldade a gente olha e fala, puxa vida, eu moro num bairro que agora não posso ir para lugar nenhum, e quem não tem nem casa, e quem está debaixo de uma ponte num momento desse, e não estamos falando de gente preguiçosa não irmãos, estão falando de gente que talvez fizeram algumas escolhas não tão bem acertadas em sua vida, pessoas que infelizmente tiveram situações complicadas, e muitas vezes não tiveram a oportunidade que você tem, tem um monte de jovem que reclama porque tem que estudar. Tem um monte de gente que está lá no interior do Amazonas que gosta de estudar, você sabia? Tem gente que vai levantar amanhã, 5 horas da manhã, vai andar 2, 3 quilômetros, vai pegar um barco, não sei o que, para poder ir para a escola. E você reclama porque pega um ônibus aqui ou anda até ali. A gente murmura demais a gente deixa de agradecer a Deus o cuidado, o culto de hoje é um culto de louvor a Deus, um culto cantado de gratidão para dizer, Deus obrigado, apesar das dificuldades, das lutas, o Senhor sempre está conosco, o Senhor não nos abandona, o Senhor nos sustenta, você tem um Deus que 24 horas zela por você, o Salmo 121 fala sobre isso, Deus nem cochila irmãos, para cuidar da gente. Você já parou para pensar nisso? Você talvez esteja preocupado com a tua ceia de Natal. Talvez você esteja preocupado com roupa nova de final de ano. Deus não está preocupado nem um pouquinho com isso. Sabe por quê? Porque é Ele que te sustenta talvez não tenha, o que você gostaria que tivesse, sim, mas eu te dou certeza absoluta, que não vai faltar o necessário para você sobreviver, porque o salmista Davi disse isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, às vezes a gente se angustia, se entristece e sofre, desnecessário, para terminar, eu queria convidar o Oséias aqui, enquanto Oséias vem, ele vai cantar uma música, depois vamos estar orando, eu queria compartilhar com você uma experiência lá do seminário teológico Betel, eu não conheci o pastor José de Miranda Pinto, que foi o rei todo do seminário, mas aquele homem começou um seminário pela fé, e nos 50 anos a gente ouviu muita história, uma das histórias que me marcou foi quando alguém falava que o seminário não tinha condição nenhuma e os estudantes, o pessoal dormia lá e cada um que chegava podendo pagar ou não pagar, o seminário abria suas portas. E um dia de manhã, lá estão os seminaristas sentados para tomar o seu café da manhã e não tinha pão e estava ali apenas o café, um pouco de leite, pão nenhum, e aí o pastor José de Miranda Pinto, junto com aqueles irmãos que estavam ali, e disse, assim, irmãos vamos estar orando ao Senhor, para agradecer a Deus, pelo mantimento que Ele nos dá, eles olharam um para o outro e disseram, não tem pão nenhum aqui, como que nós vamos agradecer a Deus? E o pastor José de Miranda Pinto, Começou aquela oração de gratidão a Deus, louvando a Deus pelos seus feitos, louvando a Deus pelas suas maravilhas, louvando a Deus pela sua fidelidade. Quando o pastor terminou aquela oração, alguém bate na porta, e aí o pessoal foi lá atender, e aí o irmão entrou com um cesto cheio de pão, e aí o funcionário disse o seguinte: uma fornada da padaria que era vizinha ao seminário, passou do tempo de cozimento, não queimou o pão, mas passou do tempo de cozimento. E aquele dono então, entendeu que aquele pão não tinha valor comercial, e resolveu doar naquela manhã, tudo para o seminário Betel. E aqueles seminaristas olharam para o pastor, e ele falou, Deus cuida da gente, mesmo quando a gente não sabe o que fazer, Deus cuida de você, e não vai deixar de cuidar, nesta noite, descansa o teu coração em Deus, descansa o teu coração, deixa Ele cuidar de você, talvez você murmurou, ficou chateado, ficou, talvez você está mal dizendo este ano, para, para, Começa a olhar para a fidelidade de Deus. Começa a agradecer a Deus pela vitória, ainda que você não esteja vendo. Mas Deus não precisa que a gente veja nada, não. Ele vai trabalhar, você vendo ou não. Porque Ele é o Deus dos impossíveis, na tua vida e na minha vida também. Osésio. Oh, Aleluia vou saudar a amada igreja com Uma boa noite e a paz do Senhor, amém? Vamos adorar juntos esse louvor Glória a Deus No fundo da tua alma adora ao Senhor Por todos da minha vida ó oh, Senhor te louvarei pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas. Meu Deus Tu conhece Deus lá no fundo, Pai Oh, aleluia Aceita a nossa adoração, Jesus Bendito seja o teu nome Por toda a minha vida Vamos cantar a igreja Por toda a minha vida Ó oh, Senhor, te lou é a Tua vida e nunca me cansarei posso ouvir a Tua voz Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó oh Você fala, pastor, você tá ano está muito ruim hein? Mas Deus falou com você nesta noite Para acalmar o teu coração Porque Ele está cuidando de você Se você quer dizer isso para Deus nesta noite Como WhatsApp, Deus, eu errei, eu estava olhando para o lado errado Eu agora vou olhar para o lado certo E eu vou olhar para ti Porque o Senhor está cuidando de mim Eu não estava percebendo isso até agora Se você quer, tu vai sair do seu lugar E vai vir para cá Enquanto... O Osédio vai repetir, você vai cantar aqui junto e eu sei que o senhor está cuidando de mim. Por toda a minha vida, diga. Aí, Ó oh, Senhor te louvarei Vou cantar se pode estar difícil Pois meu fôlego é a tua vida Mas eu vou estar te adorando E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz pois Mais doce do que o mel. Ele vai te tirar Mas você sentir o que Deus falou que te, te tira, de tira dessa nova é Porque Ele quer que você saia dessa situação E me leve até o céu Vai te colocar onde Ele quer Já A tua voz me acalmou É isso que ele está dizendo com você nesta noite Muitas ordens às estrelas que teve problemas Mas ele que teve problemas, os seus A ferrolho Uma tempestade Mas é a palavra dele Que faz acalmar a tempestade Sobre a tua vida E é isso que ele quis te falar Com você nesta noite Tranquiliza o teu coração nele Olha para ele Olha para ele Ele sabe da luta que você está passando Mas ele Está com você Você não está sozinho Tenda bem, você não está sozinho Nunca esteve no momento em que você fez uma aliança com Ele. Ele prometeu te guardar. E está contigo em todos os momentos da tua vida. Por isso em nome de Jesus meu irmão. Quando tranquiliza o teu coração. Não murmura. Não murmura. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Se preciso for. Ele abre caminhos a pé e no meio do mar. Ele já fez isso. E Ele pode fazer. Ele dá ordem às estrelas. Porque Ele é o Senhor do universo. E é esse Deus que você serve. Então tranquiliza o seu coração, meu irmão. Tranquiliza o seu coração. Que Ele está contigo. Você não está sozinho. E é isso que Ele queria falar contigo nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos só te agradecer, pelo teu cuidado, pela tua forma a falar conosco, pela tua palavra, que é doce como mel, como ouvimos nesta noite, muito obrigado, porque nós somos a Deus, guardados e protegidos por ti, Deus... Às vezes entramos em conflitos. Às vezes, ó Deus, assim como o as azar, entramos em crise. Porque olhamos para o lugar errado, para as coisas erradas. Mas nesta noite nós voltamos os nossos olhos para ti. E te agradecemos pelo que tu está fazendo. Mesmo que a gente não esteja vendo. Pois tu és fiel à tua palavra, ó Deus. Te agradeço pelo que está fazendo na vida dos meus irmãos, te agradeço pelo que tu vai fazer, ó oh Deus, independente que a gente veja ou não. Te agradeço pelas mudanças que tu está trazendo no nosso bairro, ó oh Deus, nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa saúde. O nosso país, independente de estarmos vendo ou não tu vais fazer aquilo que te aprovo, pois a tua palavra não volta vazia muito obrigado muito obrigado, muito obrigado Deus, recebe a nossa gratidão perdoa nos Deus quando murmuramos quando não olhamos, não vemos, e às vezes achamos que Tu não está cuidando, perdoa a nossa falta de fé, a nossa pequenina fé, perdoa-nos Deus, nos ajuda a crer como diz a Tua Palavra, nos ajuda a acreditar, independente do que estejamos passando, muito obrigado a Deus, pela Tua Palavra, que é escudo e que nos sustenta, que nos fortalece e agora rogamos que o amor de Deus o nosso eterno e bendito Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e as consolações, e os cuidados do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, aqui presentes, e seja sobre todo o teu povo, todas as tuas ovelhas, que são cuidado pelo Supremo Pastor Jesus, não só hoje, mas para todo sempre, amém e amém. Não Deus te abençoe, olho, volte em paz, em nome de Jesus, que, que você tenha uma dar semana dar de vitória. Em nome de Jesus e se fechem diante da tua voz.